Olha, gente, a quantidade de sabão que eu acabei de cortar aqui, né? Vale a pena. Esse é um sabão feito só com gordura, gente. Qualquer gordura, sabe aquela gordurinha da costela, gordurinha de frango, gordura de porco. Então, se você não tiver sebo aí para poder fazer sabão, olha, esse sabão vale a pena porque é bem econômico. Gente, eu usei só um litro de gordura e eu fiz aqui 3 quilos, um pouco mais de 3 quilos, 3 quilos e 228 gramas, então é bem econômica, vale a pena acompanhar. Olha só, eu queria fazer um sabão azul, né gente, como sempre, como sempre não dá certo, então ele ficou assim meio verde, mas a cor é só um detalhe, né gente. O importante mesmo é a qualidade, esse sabão é muito bom, vale a pena acompanhar o passo a passo, tá? Então, vamos acompanhar, seguir o passo a passo direitinho. Olha, gente, não esquecendo de ler na descrição do vídeo, tá bom? Porque na descrição do vídeo tá todos os ingredientes e na descrição do vídeo não há nenhuma margem de erros, tá bom, gente? É colocado na descrição com muito carinho, muito cuidado para que vocês não errem. Então não esqueçam de ler na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, vamos acompanhar o passo a passo dessa receitinha, porque vale a pena. Olha, gente, então vamos fazer essa receitinha aqui, acompanho o passo a passo, que é bem importante, tá bom? Eu não vou ficar falando muito para não embromar, para que vocês não percam a paciência de assistir o vídeo, né, de acompanhar o passo a passo, porque é bem importante, gente, que vocês acompanhem o passo a passo direitinho, tá bom? Então, eu tô com essa bacia aqui, uma bacinha pequenininha, vou colocando aqui os ingredientes, tá bom, gente? Vou colocando aqui, mas vai tá na descrição do vídeo, então é bem importante que vocês leiam o que tá na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, eu tenho aqui, gente, olha, isso aqui é gordura. Eu tô fazendo essa receitinha aqui com gordura, assim, desse jeito, porque tem pessoas que não encontram sebo, que não tem sebo. Então, eu vim deixar pra vocês hoje essa receitinha aqui, que é com gordura. Gente, é qualquer gordura, tá bom? Pode ser gordura de porco, pode ser gordura de galinha, sabe? Quando... Frita costela, né? Fica aquela gordura. Então pode estar tá tirando aquela gordura da costela. Para poder fazer essa receitinha aqui. Tá bom, gente? Eu coloquei aqui um litro de gordura. Tá? Qualquer gordura. Eu coloquei aqui um litro de gordura. Vou estar tá colocando agora. Um litro de... Etanol, o álcool lá do posto Essa receita é bem simples, gente Bem fácil de fazer Então agora eu vou colocar a soda Gente, é 200 gramas de soda que eu dissolvi Em 500 ml de água água da torneira, tá gente? Só lembrando... Que não precisa deixar a soda descansar, tá? Não precisa é esperar horas e horas para poder a soda esfriar não, tá bom? Então vou colocando aqui aos poucos e vou acelerar o vídeo porque vai levar um tempinho, né? Aí uns 10 minutinhos, então eu gosto de colocar a soda bem devagar para não subir, Olha, gente, então eu já coloquei a soda quase toda, ó, mas ainda tem um pouquinho. Veja que ele já, já mudou de cor, né? Isso quer dizer que já tá quase dando ponto, mas se você for fazer aí e ele saponificar antes de você concluir a soda, você deve colocar toda a soda, tá bom? Olha, gente, então eu coloquei a soda aqui, né? Fui colocando aos poucos e misturando. Vocês podem ir colocando aos poucos e misturando com muito cuidado, gente. Até virar esse gel aqui, ó. Quando virar esse gel, olha que gel mais bonito, gente. Nossa, muito lindo, né? Agora é a hora de colocar um litro de água quente, gente. Nessa água quente eu coloquei uma xícara de açúcar. Aquela xicrinha de bebê café é ela pega é, 180 ml. É uma xicrinha nessa normal, tá bom gente? Coloquei uma xícara de açúcar. Eu tô com a minha bacia muito pequena aqui, tá vendo? Tá meio difícil aqui para mim mexer. Então eu vou acelerar o vídeo mais um pouquinho, tá bom, gente? Que eu tenho que colocar esse um litro de água quente aqui e misturar até aparecer a nata por cima. Mas eu tenho que dissolver o gel todinho. Depois que vocês colocarem água quente, dissolver o gel. É rapidinho, menos de dois minutos. Olha, já tá ponto de vela, tá vendo aqui, gente? Então, é dois minutinhos, é bem rapidinho, já aparece a nata por cima. E fica assim, ó. Viu que eu suspendi a colher? Tá essa liguinha? Então, gente, já tá prontinho, tá? Mas eu vou colocar aqui um xadrez azul. Pra mim fazer um sabão azul. Mas dessa vez eu vou colocar bem menos, né? Então... O corante aqui, gente, é bem opcional, tá? Mas aí depois que ficar pronto, vocês podem estar tá colocando a essência, né? para poder dar um cheirinho diferente Eu particularmente não uso porque sabão de álcool tem um cheirinho muito gostoso O álcool deixa um cheiro muito gostoso no sabão Então tô colocando aqui só uns pinguinhos de xadrez azul, viu gente? Esse aqui é um xadrez azul Então já tá prontinho, olha então agora é só esperar esfriar, assim que ele esfriar eu volto com vocês para fazer o teste da espuma gente, viu que essa receita aqui é bem simples, bem fácil de fazer não tem segredo nenhum e você pode estar tá pegando aí aquela gordura da costela né gordura do frango que assou, então essa receitinha aqui é muito boa para você que não tem sebo Olha, gente, então tá aqui prontinho, tá? Não sei se vai ficar azul, mas eu quero um sabão azul, gente. O sabão azul. Eu quero fazer um sabão azul. Mas eu não vou colocar muito pra não exagerar, tá bom, gente? Então, assim que esfriar, eu volto com vocês. Olha, gente, então aqui na espuma é só borrifar um pouquinho de álcool, assim, ó. Viu? Rapidinho. Então, é só isso. Então, vamos aguardar e esperar Olha, gente, então tá prontinho, né? Tá durinho Fiz ontem à tarde Agora é de manhã cedo E ele tá bem duro Então, vou tirar aqui Olha só, gente, sabão azul <risos> Sabão azul que não fica azul, misericórdia esse aqui ficou, foi verde. Mas não tem problema. Vou cortar aqui. Olha, gente. Então, olha aqui o sabão azul. Que ficou verde. Ai, sinceramente, eu não consigo fazer sabão azul, não. Bem, mas agora eu acho que eu já descobri como é que é. Mas o importante mesmo, gente, é a qualidade do sabão, não é verdade? E esse sabão é muito, muito bom. Então eu vou fazer aqui o teste da espuma. Vamos ver se ele espuma mesmo. Tô com essa bacia aqui, ó. Tô com essa água aqui, tá limpinha. Tô com uma bucha aqui, que também tá limpa. Então vamos ver se ele espuma. Vou pegar aqui esse pedacinho, olha só, gente, sabão bem glicerinado, olha o brilho dele, muito, muito bom mesmo. Então vou passar aqui, ó, só assim, olha, gente, olha o tanto que espuma esse sabão. Olha só, a espuma tá azul, gente, olha, então realmente vale a pena fazer esse sabão, né? Se você não tiver sebo aí, pode fazer com qualquer gordura. Muito bom mesmo, olha só. Olha o tanto que espuma, gente. Olha, então para você que ficou até agora, teve paciência de assistir o vídeo, de acompanhar o passo a passo direitinho, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, o meu abraço, um beijo no coração, tá? Então, até o próximo vídeo, tá bom, gente?